Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo webinar do ciclo de webinars Arquivo.pt Competências Digitais para os Mídia, promovido pelo Aveiro Media Competence Center para, para apelar à comunidade ligada aos mídia para esta temática importantíssima da preservação digital dos conteúdos preservados na web. Por isso, o Arquivo.pt apresenta com muito gosto este, este ciclo de webinars E só para, para recordar onde já vamos no nosso processo, eh, tivemos o primeiro webinar eh, no passado, dia 24 de março, eh, em que o nosso gestor, eh, Daniel Gomes, mostrava como o arquivo é, de facto, uma ferramenta imprescindível para os profissionais eh, utilizarem no seu processo de trabalho disponível para a comunidade, para todos os cidadãos. Portanto, é uma uma estrutura que é de aproveitar este arquivo que tem conteúdos preservados da web portuguesa desde 1996. Portanto, passado este primeiro webinar em que vimos como é que funcionava, vamos passar ao segundo webinar, que uh, é muito interessante porque, uh, por vezes, só abordando certos assuntos em, em determinados contextos é que. Uh, temos atenção para, para esses aspectos, neste caso é bem publicar para bem preservar. Publicamos na web, em sítios web, e a nossa preocupação, e muito bem, é que eles eh, cheguem às nossas comunidades, eh, ao público-alvo. E deixamos para trás, para segundo plano, a perspectiva da preservação. Então, o que é que acontece? Trabalhamos muito para a publicação e, passados alguns anos, pouco fica registado acerca do nosso trabalho porque acabámos por publicar de uma forma que depois não é preservável. É deste que vai tratar este webinar. Depois no terceiro webinar vamos ter um, uma parte técnica mas interessantíssima para quem tem curiosidade de saber como explorar de forma automática todo este manancial que o arquivo tem, 32 milhões de sites, portanto é um webinar que que mesmo para quem não é técnico é interessante, vale a, pena, vale a pena espreitar de que se trata. Por vezes nas equipas com que trabalhamos há sempre alguém que é da informática e pode ajudar-nos. Este webinar bem, é o próximo, será no dia 4 de maio, e é sobre as interfaces automáticas, portanto as chamadas APIs. O arquivo tem várias APIs que permitem criar produtos novos a partir da informação preservada e, portanto, criar aplicações, serviços, exposições, coisas interessantíssimas. Finalmente, o quarto webinar, já é no mês de junho, em que se mostra como utilizar algumas ferramentas para gravarmos nós próprios, nos nossos ambientes, sem dependermos de ninguém, os conteúdos que nos interessam e até fazermos o nosso próprio arquivo da web. Eu vou continuar esta pequena introdução enquanto, enquanto mais algumas pessoas vão, vão chegando. Dizendo que todo este conteúdo, eh, todo este conteúdo resultante dos webinars, os slides e os vídeos, já está disponível no site informativo do arquivo. Se escreverem arquivo.pt notícias, vão encontrar uma página onde nós vamos agregando e lá colocando as informações e o material que formos produzindo neste ciclo de webinars. No final, vou dar-vos este link para nos poderem ajudar. Eh, e já aprendemos algumas coisas com as sessões que fomos fazendo. Vamos escutando as vossas opiniões, uma avaliação. Quero destacar um aspecto destes webinars. Quero destacar, este ano, temos o prémio Arquivo.pt 2023, e este webinar surgiu, de facto, nesta cooperação com a AMCC para divulgar também esta iniciativa que é para colocar mais pessoas a utilizar o arquivo .pt. então nós este prémio foi criado já em 2018, este ano já a sexta edição, mas este ano uma, um destaque a fazer é que a MCC criou uma menção honrosa para trabalhos feitos e que vão concorrer a este prémio, feitos utilizando os sites dos jornais centenários. Como sabem, em Portugal uh, temos 40 títulos de jornais centenários ativos, portanto, que ainda continuam a editar, que ainda têm os seus sites ou canais não web. E, portanto, essa lista de websites foi-nos foi dada pela Associação Portuguesa de Imprensa uh, e já está publicada. Uh, para quem quiser ter acesso e saber quais estão, neste portal, colocámos lá no Dados.gov, Governo, portal de dados abertos da Administração Pública, podem descarregar aí o Excel e ver imediatamente os títulos dos jornais, já com os links para as versões preservadas. E, portanto, só para recordar-vos e para também promoverem, eh, eh, dizendo que é possível criar trabalhos... Eh, para concorrerem ao prémio, falta um mês, mas no mês dá para fazer muita coisa, uh, estudos ou aplicações sobre os jornais centenários. Finalmente, vamos então aqui à é nossa sessão, hoje o nosso orador é Pedro Gomes, o engenheiro Pedro Gomes, que é no arquivo o responsável pelas recolhas, pelas recolhas que o arquivo.pt faz da web portuguesa. Como sabem, de outra vez falámos um pouco sobre isto, nós recolhemos três ou quatro vezes por ano, portanto, num ritmo trimestral, uh, três vezes, pelo menos, os sites que terminam em .pt, na web é portuguesa, nós recolhemos outros sites em língua portuguesa desde que nos digam que eles existem quando terminados em .com, .net e outros domínios, e outras colações especiais. Quem é que trata disto? Quem é que está do outro lado aqui a uh, a, a garantir que as coisas correm o melhor possível, a fazer correr estas, esta, estas peças de software que vão de servidor em servidor, este scroller, como nós sabemos, sabemos para recolher os, os conteúdos da web, é o engenheiro Pedro Gomes, que já trabalha connosco há algum tempo, e que é a melhor pessoa para dizer como é que os sites idealmente deveriam ser para nós conseguirmos recolhê-los. Porque às vezes os sites... São feitos de uma maneira, usam tecnologias, ou, ou às vezes na maneira de publicarmos nos sites. Fazemos certas coisas que depois não resultam quando se trata de preservar. Portanto, Pedro, começo a agradecer-te também a tua disponibilidade para estares cá hoje. Vou passar-te a palavra e, e, e vamos escutar as recomendações para sabermos como bem publicar para assim preservarmos melhor. Obrigado, Ricardo, pela apresentação. Então, eu hoje aqui venho aqui falar-vos do módulo B, que, que é o módulo de Bem Publicar para Bem Preservar, neste ciclo de webinars. E queria começar este, este módulo fazendo um resumo do primeiro módulo, que foi dado pelo, pelo Daniel Gomes, o gestor do arquivo.pt. Cerca de 80% das páginas web desaparecem ou mudam passado um ano. Como cerca de 80% das páginas web desaparecem, nós temos que combater esta perda de memória que acontece bastante rápido. Então, como existem também um, sítios onde nós preservamos o conteúdo em papel, que é o caso das bibliotecas e da Torre do Tombo, também é necessário haver uma infraestrutura que preserve a informação online e para isso é que foi criado o arquivo.pt e, e para isso foi criado o arquivo.pt. O nosso foco no arquivo.pt é preservar a web portuguesa e sites de interesse nacional, como casos.com.orgs e .eus, mas particularmente também temos um foco enorme em preservar conteúdos de investigação. Como, como quem já utilizou o arquivo sabe, o arquivo.pt tem a funcionalidade de fazer pesquisas por texto, em que é muito parecido Há pesquisas do Google em que a pessoa pode pesquisar um conjunto de palavras e tem um conjunto de resultados com o URL que, que está nesta página, o título e um pequeno resumo da página. Para além da pesquisa de páginas também temos a pesquisa de imagens, em que neste caso a pesquisa é José Saramago e conseguimos ver diferentes imagens de diferentes fontes noticiosas, como também podemos fazer uma pesquisa por histórico do endereço. Neste caso, eu usei o exemplo do património cultural.gov.pt, em que podem analisar que nós uh, temos versões desde 2013 até aos dias de hoje. E para além disso, o arquivo PT, a principal função é nós conseguimos perceber como é que os sites evoluem ao longo do tempo. Aqui no site do património conseguimos fazer uma comparação entre a memória e a atualidade, em, em que na esquerda conseguimos ver como é que os o site era em 2013 e na nossa direita como é que o site é atualmente. Como podem ver, muitos os conteúdos mudaram, muito a forma como os sites são construídos está a mudar, com muito mais imagens, muito mais interativos. Assim, agora eu queria agora explicar uh, sumariamente como é que funciona o arquivo.pt para depois passarmos às recomendações de como bem publicar para bem preservar. Então, o Arquivo PT tem assim três grandes módulos, a recolha da informação, em que nós, o Arquivo PT, damos um conjunto de endereços ao nosso robô de software pelo guardar a informação. Depois de nós uh, termos essa informação, temos que armazená-la nos nossos computadores. Depois de armazenar essa informação, temos que conseguir com que as pessoas acedam a essa informação. Logo, temos que processá-la e torná-la acessível aos nossos utilizadores. Assim, queria agora focar um bocadinho aqui mais na recolha da informação para ver se conseguem perceber como é que um robô de software funciona. Um robô de software é bastante simples em que nós damos um endereço de entrada em que neste caso, neste exemplo, eu dei-lhe o endereço site.pt Neste caso, a página de entrada é index.html E o que é que o robô de software faz? O robô de software guarda esta página e depois, numa segunda fase, processa a página para ver se existem mais recursos que tem que guardar. Então, ele guarda esta página e, depois de processá-la, vê que encontra um recurso chamado log.gif e um about.html. E o que é que ele faz com esta informação? Ele guarda numa fila e depois uh, processa numa segunda fase. Então, guardamos esta página e vamos para o primeiro da fila, que neste caso é o log.gif. E aqui, ele como sabe que é só um recurso de uma imagem, ele guarda e não faz mais nada. Na segunda iteração, vai ao, a esta página, about.html, e faz o mesmo processo cá de cima. Ou seja, guarda a página e processa para ver se há links novos para onde ele tem que andar. E aí encontrou mais links, encontrou o contacts.html e o location.html. E é assim que um robô de software anda pela internet à procura das páginas e dos recursos, como imagens e fecheiros de, de texto. Que depois, esta informação é guardada nos nossos computadores do arquivo.pt. Que, depois de guardada, temos só que reproduzi-la para o utilizador, neste caso, são vocês. Contudo, nem sempre este processo de reprodução corre bem, porque nem sempre as páginas foram corretamente preservadas por nós. E é aqui que agora vou-vos dar as sete recomendações para publicar informação preservável. Primeiro, temos que identificar corretamente a data de publicação. Gostava agora de dar aqui um exemplo. Este exemplo é um site de notícias, o Observador, em que nesta notícia, está referido o ataque a Charlie Hebdo. Com... Oh, peço desculpa. E depois, uh, nesta, nesta notícia, como podem ver, não tem nenhuma data de publicação. Neste caso, uh, a data que está mostrada nesta notícia é apenas atualizada. Contudo, se existe algum historiador, algum, alguma pessoa que está a investigar mais sobre este tema no Arquivo.pt, não conseguem ter a data exata em que esta notícia foi publicada. Eles podem tentar ir à, à data de preservação do arquivo.pt, que foi dia 8 de janeiro. Contudo, se bem se lembram, esta data não, não é a data do ataque. A data do ataque foi dia 7 de janeiro. Logo, isto causa uma incoerência no, nas na notícias preservadas, o que faz com que pessoas que estejam a aceder a esta notícia passado algum tempo não consigam usar esta notícia para os seus estudos. Por isso, nós recomendamos identificar corretamente a data de publicação, como é o caso do diário de Viseu.pt, que em várias partes de, do seu website colocam a data e a data da publicação de cada notícia. Passando agora para a segunda recomendação, utilize corretamente o protocolo de exclusão de robôs. O que é que é este protocolo de exclusão de robôs? Como sabem, a internet, existem vários robôs. Existem os robôs do arquivo.pt, os robôs uh, do arquivo da web dos Estados Unidos, existem o robô da Google, existe o robô do Bing. Muitos são os robôs que acedem aos vossos websites. E então é necessário que os donos dos websites tenham a capacidade de falar com esses robôs para dizer o que devem ou não fazer nos seus websites. E é aí que este protocolo de exclusão de robôs entra. E como é que vocês podem aceder a este protocolo de robôs? Eu aqui, usei aqui o exemplo da Câmara de Lisboa, que é o site que é lisboa.pt e para nós acedermos ao protocolo de robôs, basta colocar o link lisboa.pt robots.txt Isto aqui é apenas um fecheiro de texto com um conjunto de características que o nosso robô consegue interpretar e seguir. E o que é que diz mais ou menos? Diz que para qualquer agente, que é um asterisco, não é permitido que o robô aceda ao type.3, a esta pasta, nem a type.3.src. Contudo, permite que nós acedemos ao type 3 com este link completo, como ao resto do website. Então o que, é que o robô de software, sempre que vai a um website, faz? Então vou dar aqui um exemplo. Eu dou-lhe como endereço de entrada ao nosso robô, o lisboa.pt, e a primeira coisa que ele faz é: vou ver este protocolo e vou ver o que, é que eu posso ou não posso fazer no, no website. Ele interpreta este, este fecheiro e percebe quais são as regras que deve seguir. E só numa segunda fase é que ele acede ao website e começa a recolha do website. Por é que este protocolo é tão importante? Vou-vos dar aqui um exemplo do Diário Notícias, de como este era em 2016. Como podem ver, existe. Várias cores, várias imagens, várias imagens interativas que, que mudam quando a pessoa está a andar pelo website. Contudo, quando formos ver aqui a versão arquivada no arquivo.pt, conseguem ver que o site não ficou bem preservado. Nós temos, todos o, temos aqui todo o texto, temos aqui todos os links, mas as imagens e toda a dinam, a, todo, todo o dinamismo que o site tinha desapareceu não foi preservado. E por é que isto aconteceu? Porque na altura, no, na, no protocolo de exclusão de robôs, como podem ver aqui no robôs.txt, tinha estas duas linhas que dizem que o robô não pode aceder nem à pasta scripts, nem à pasta CSS. Voltando aqui um bocadinho atrás, para quem não percebe muito bem como é que um website funciona, o website tem três grandes pastas. Tem o HTML, em que nós temos aqui o texto de esquerda, quer menos alunos. Este texto está presente no HTML, que foi algo que nós conseguimos preservar. E depois temos a parte das cores, que está presente no fecheiro CSS. E por fim, a parte de mudança de imagens slides etc são todos colocados na pasta scripts. Se o nosso robô não conseguiu aceder a estas pastas, não conseguiu preservá-las. Logo o conteúdo ficou incompleto, ficando sem o dinamismo da página. Para além disto ser um problema para os arquivos da web, também é um problema para os sites uh, ficarem acessíveis pelo Google. Ou seja, eu aqui tirei uma citação do site do, do blog do, do Google oficial, em que diz o seguinte, não permitir a recolha dos fecheiros JavaScript, ou seja, dos fecheiros script, ou CSS através do fecheiro RoboCtxt, afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site, o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa. Ou seja, uh, vocês não, te, não darem acesso aos robôs para irem buscar esta informação, faz que o vosso site quando alguém está a pesquisar no Google por umas certas palavras, o vosso site aparece em baixo nos resultados de pesquisa. Logo, isto pode provocar que existem sites competidores aos vossos, que vão, vão ter o, o tráfico desses utilizadores, que não vão cair no vosso site. Outro exemplo que eu queria dar é aqui o site da BEON, que é a Biblioteca de Conhecimento Online, que como podem ver, aqui a parte das imagens foi, não foi guardada corretamente. Contudo, o texto e as cores e o dinamismo foi, foi guardado corretamente. Então nós tentámos perceber qual é que foi o problema deste website, desta preservação e conseguimos perceber que isto deve-se ao, ao protocolo de robôs que os sistemas de gestão de conteúdo fizeram. O que é que são os sistemas de gestão de conteúdo? São o WordPress, o Drupal, o Joomla, entre outros, que já têm este protocolo pré-definido. E existem pessoas que não conseguem ou não sabem do conhecimento deste protocolo e simplesmente colocam uh, o robô que, o, a exclusão de robôs que já estava pré-definido. E se conseguem ver aqui, conseguem ver que não era permitido ir buscar uh, na pasta das imagens as imagens para serem preservadas. Logo, foi por isto que nós não conseguimos preservar as imagens uh, que estavam no site da Bayon. Depois de nós falarmos com eles e, e corrigirmos este erro, grande parte das imagens nós conseguimos recuperá-las. Contudo, nem, nem tudo conseguimos recuperar, mas muito conseguimos recuperar. Por isso, nós, permit, nós uh, aconselhamos a que coloque uma linha no vosso protocolo de robôs, em que permita que o nosso agente, que neste caso tem um nome específico, chamado arquivo-web-crawler que acede ao vosso website para garantir que o vosso website seja preservado corretamente. E é o caso uh, aqui do Avery Media Competition Center que tem no, no, no protocolo de exclusão de robôs a permissão para recolhermos o site corretamente. Passando agora para a terceira recomendação. Utilize um único endereço para cada conteúdo. Como sabem, cada vez é mais usado esconder os conteúdos através de formulários, através de caixas de pesquisas, entre outros. Contudo, os nossos robôs e os robôs que estão atualmente na internet não conseguem fazer pesquisas. Não conseguem ir ao site do ISCTE e escrever bolsas no campo de pesquisa. Não é isso que os robôs fazem. Os robôs apenas seguem links. E como podem ver aqui no site do ISCTE, só conseguimos aceder a, a estes PDFs relacionados com as bolsas se colocarmos no, no campo de pesquisa a, a palavra bolsas. Logo, este conteúdo, nenhum deles foi conseguido preser, ser preservado pelo arquivo.pt, por estar atrás de formulários. Ou seja, se voltarmos àquele gráfico que eu queria apresentar aqui do nosso robô, o nosso robô quando chega aqui à parte do formulário.html, vai ter aqui umas cruzinhas em que ele não consegue aceder aos vossos conteúdos. Logo, o vosso site vai ficar incompleto. Quer para nós, quer para o Google. Ou seja, se alguém pesquisar palavras relacionadas com o conteúdo 2.html, o Google também não vai conseguir encontrar. Por isso, nós recomendamos fazer o um mapa do site. O mapa do site vai ser uma vitória a vitória, quer para vocês, quer para nós. Porquê? Porque uh, ao vocês fazerem o mapa do site, todo o conteúdo do vosso site está caracterizado em diferentes categorias. E uma pessoa que sabe exatamente o que quer, consegue ir pelas vossas categorias e aceder à, à informação que está no vosso site. Por exemplo, alguém queria ver um PDF dentro das relações internacionais. Se esta informação tivesse apenas escondida através do, da caixa de pesquisa, a pessoa devia de colocar as palavras corretamente para ceder a esse PDF, o que às vezes os utilizadores não têm essa percepção de qual é que é as palavras corretas que têm que colocar no, no vosso caixa de pesquisa para ter a informação que pretendem. Assim, têm outra funcionalidade para navegarem pelo vosso website. E isto aqui também é bom para os robôs, que assim como está tudo entre links, nós conseguimos aceder à vossa informação. Passando agora para a quarta recomendação, mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. Mostrando aqui um exemplo, conseguimos perceber que existem sites que quebram uh, os endereços porque fizeram uma nova imagem do site, então mudar o nome e isso vai fazer com que as pessoas percam o histórico, quer os arquivos da web, quer as próprias pessoas, porque as pessoas já tinham um bookmark, por exemplo, no browser, em que tinham já este site guardado nos favoritos para irem buscar este site automaticamente, a vez de estarem a fazer pesquisas no Google e, e se vocês não manterem os vossos domínios, este domínio as pessoas que já tinham isso guardado não conseguem aceder ao vosso website porque já não sabem qual é que é o novo domínio do vosso site. Agora vou dar aqui um exemplo concreto. Por exemplo, aqui neste site de notícias, já um bocadinho antigo, 2007, que ainda está, em, uh, que ainda está disponível na internet, numa das fotos do dia, num dos links aqui na foto do dia, estava a referência ao público.clix.pt já foi um dos domínios do público.pt e neste momento o público.clicks.pt já não está disponível. Ou seja, pessoas que queriam ver esta informação e que iam para o vosso website já não conseguem aceder à vossa informação. Vocês podem ter perdido um utilizador importante no vosso website. Por isso uma coisa que nós recomendamos é que mantenham os vossos domínios. Por exemplo, Agora a Câmara de Lisboa mudou o seu domínio de cm-lisboa.pt para apenas lisboa.pt. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram, colocaram, guardaram o mesmo domínio, apenas fizeram uma, um redirecionamento para lisboa.pt. Ao fazerem este redirecionamento, todas as pessoas, todos os links que estavam a referenciar o cm-lisboa.pt são automaticamente conduzidos para Lisboa.pt e nós aqui no arquivo.pt conseguimos também manter o histórico do website até à data atual e por fim queria só alertar a um possível erro que muitas pessoas cometem que é quando deixam de atualizar o vosso website também vocês vendem o domínio e isto pode ser um grande erro para algumas instituições por exemplo em 2005, havia este website chamado vivapraia.com, que era um site bastante interessante, que colocava bastante informação, de, de, de informação sobre as praias em Portugal, da qualidade da água, da temperatura, etc. Em que o, o, o site deixou de ser atualizado e as pessoas acabaram por vender o domínio. E ao, e ao venderem o domínio, Existem pessoas mal intencionadas na internet que percebem que este site ainda continua a ter visitas, ou seja, é um site que ainda continua vivo apesar de não ter uh, nenhuma página. O que é que eles fazem, essas pessoas mal intencionadas? Compram o domínio e depois redirecionam para algo completamente diferente. Neste caso, em 2021, o vivapraia.com tinha um site de, de máquinas chinesas para as pessoas comprarem. Okay? Isto aqui é um exemplo um bocadinho simples, mas imaginem que era uma pessoa que queria fazer algum, alguma coisa com conteúdos pornográficos, em que utilizavam o vosso domínio para conteúdos pornográficos. Ao vocês venderem o vosso domínio, vocês perdem completamente o, o controle. Passando agora para a quinta recomendação: Utilize formatos adequados para a preservação. Ou seja, agora, cada vez mais, existem mais formas de fazer conteúdos. Existe o WordPress, existe o HTML, existe o PDF, existe o Word. E nós temos que usar formatos adequados para que não haja, uh, não haja um domínio de, de pessoas privadas, de instituições privadas no vosso website. Por exemplo, temos aqui o site do fernandoribeiro.pt em que ele usou para o website, a tecnologia Flash. E neste momento, a tecnologia Flash já ficou desatualizada e já ninguém está a dar suporte a esta tecnologia. Logo, o dono deste site perdeu toda a informação porque estava ancorado a esta tecnologia. Ou seja, estavam ancorado à empresa Adobe. Se a empresa Adobe decidir que já não quer manter mais o flash, o vosso website vai completamente abaixo, okay? por isso nós recomendamos usarem tecnologias de acesso aberto. E aqui tinha aqui uma notícia do Jack Nilsson, que é o pai da usabilidade e, e já em 2000 dizia que o flash era mau para os websites, que 90% dos conteúdos iam ficar indisponíveis na internet. E é o que em 2023 está a acontecer, todos os websites que tinham flash desapareceram e não têm capacidade de ser retornados. Por isso, nós recomendamos que utilizem uh, formatos com condições de licenciamento que permitem a sua utilização, ou seja, uh, por exemplo, conteúdos com acesso aberto, que tenham normas emitidas por um organismo oficial, como é o caso do W3C. Para quem não sabe, o W3C é o consórcio da internet, que é o WWW. Também ter documentos abertamente através de uma especificação pública e leads e escritos por múltiplas plataformas de software e que sejam também usados. Vou dar aqui alguns exemplos de alguns uh, formatos adequados para a preservação. No formato de texto temos o HTML, temos o Open Docker Text, e temos o PDF. Nas imagens podem utilizar o PNG, como o JPEG 2000, e em vídeo podem usar o AVI sem compressão, que é o .avi. Formatos que não são adequados para a preservação, por exemplo, o Microsoft Word. Por exemplo, no Microsoft Word, se não, se, já não sei se já se recordam, mas se tiverem um, um Word de 2003, Neste momento, com o Word atual, já ninguém consegue abrir o Word 2003. Essa informação, esse Word, ficou perdido, porque já a Microsoft já não faz compatibilidade de fecheiros escritos em 2003 para fecheiros agora de 2023, ou mesmo Word. No caso das imagens, temos aqui o Flash, como o Photoshop, que também é da mesma empresa, da Adobe, e no vídeo temos o Indem Media Video. Passando agora para a sexta recomendação, que é Utilize metadados para descrever os conteúdos. Uh, nesta página, neste exemplo, que já é um, uma página bastante antiga, de 1907, 1997, peço desculpa, nós não temos nenhuma informação de quem é que é o autor, qual é que foi a data da publicação deste artigo, qual é que foram as fontes para escreverem este artigo, não temos informação de nada. O que é algo que, depois, os historiadores não conseguem perceber como é que esta informação foi, foi produzida. Por isso, nós recomendamos utilizar os metadados uh, Dublin Core, em que é um conjunto de tags em que tem o nome do criador, a data de criação e a data de modificação, caso exista. Uh, esta informação resumo o conteúdo, quer das imagens, por exemplo, quer do vosso conteúdo de texto e completa os vossos conteúdos, produzindo assim um potencial de crescimento de informação. Vocês podem colocar estes metadados no WordPress, por exemplo, em que têm um, uma caixa em que podem colocar um texto alternativo para a imagem, a legenda da imagem e uma pequena descrição. Por que é que é tão importante clicar, colocar uma texto descritivo das imagens. Um dos grandes exemplos é a pesquisa de imagens. Como sabem, quando vocês fazem uma pesquisa de imagens, vocês estão a pesquisar texto e querem retornar uma imagem, mas o texto não tem uma comparação uh, igual a uma imagem. Por isso, a forma mais fácil e rápida de comparar texto com uma imagem é comparar uma imagem que tenha texto e comparar esse texto com o texto, fazendo uma comparação de texto que é muito mais rápido. E é por isto que esta imagem de António Costa, sabemos que é o António Costa, mas aqui nós pesquisamos Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e nós conseguimos fazer a ligação de, uma, de um conjunto de palavras que não tem o nome de António Costa, mas conseguimos fazer a relação que este já foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E aí que uh, estes, estes novos metadados vão enriquecer o vosso site e quer a pesquisa no Google e no arquivo.pt. Para além deste caso de uso, temos o caso de, das ferramentas de leitura de sites. Como sabem, existem pessoas que têm dificuldades visuais e, e existem ferramentas, como é o caso do Web e yeah, que usa estes metadados para ler o conteúdo das imagens às pessoas que têm dificuldades visuais. Logo, ao colocarem estes metadados, vão, vão, vão fazer com que o vosso website tenha mais utilizadores, por exemplo, estes utilizadores com, com dificuldades visuais. Conseguem já ler o vosso website, o que também deve ser uma preocupação para qualquer pessoa com um website. E por fim, queria aqui apresentar a, a sétima recomendação. Sugira o site para ser preservado. O arquivo.pt tem um formulário aberto e gratuito para a gente utilizar, que está dentro do, do link arquiv.pt/sugerir, em que apenas precisam colocar o vosso e-mail e o endereço que querem que seja preservado no arquivo.pt. Este formulário é bastante útil porque nós uh, apenas temos capacidade de recolher o, o domínio.pt e se o vosso site: se estiver fora do domínio.pt é muito mais difícil para nós encontrar encontrarmos esse website e ficar bem preservado. Logo nós sugerimos bastante que sempre que criam um novo website que a primeira coisa, a segunda coisa, a primeira coisa é criar um website, a segunda coisa é colocar aqui neste formulário o vosso website para ser preservado. E uma das coisas que também queria chamar a atenção é cada vez mais vocês estão a ver nas notícias que existem sites, como é o caso do site do Expresso, da SIC, do Continente, da Vodafone, que estão a ser atacados e que depois existem uh, criminosos que pedem resgates altíssimos em troca dos conteúdos que estão no, no, no vosso website. E ao vocês colocarem uma recolha dentro do arquivo.pt, a recolha está lá, os vossos conteúdos estão lá, os vossos PDFs estão lá. Vocês podem ir buscar o conteúdo ao arquivo.pt e guardar outra vez no vosso website. E não têm que estar uh, nas mãos destes criminosos. Isto é mais um ponto positivo ao preservarem o vosso website no arquivo.pt. Uh, outro, outro, outro serviço que o arquivo.pt tem é o arquivo pt-memorial, que é bastante importante se o vosso website ou um dos vossos websites já não esteja a ter conteúdos atualizados. Porque, ou, ou o projeto acabou, ou porque o projeto já não tem financiamento, e em um e, e vez de estarem a manter um website, em vez de estarem a manterem o, o computador, manterem a eletricidade, a manterem o atualizado para não haverem ataques, a, ataques cibernéticos, vocês podem colocar esse website no arquivo.pt e o Arquivo.pt uh, faz uh, com que esse website continua vivo na internet, neste caso o site da UMIC, uh, este, este, esta agência para a Sociedade do Conhecimento, todo este, este ministério transitou para a FCT e o site teve que ser desligado, então o que eles fizeram foi, mantiveram o mesmo domínio que está pesquisável no Google, qualquer pessoa pode pesquisar o mic.pt e o Google continua a ter resultados, mas contudo o conteúdo está preservado no arquivo.pt. Assim, eles já não precisam de manter nem os computadores nem nem a eletricidade. E depois basta clicar em ver no arquivo e toda a página foi guardada e preservada. Todos os PDFs, todos os links foram guardados. Por isso, caso não queira que o vosso site seja atacado, podem sempre enviar o vosso site para o arquivo.pt/memorial. E outra Outro serviço que estamos agora a lançar é o arquivo PT 404 em que sempre que alguma pessoa aterre no vosso website e apareça uma página não encontrada, caso essa página já tivesse existido no vosso website, podem colocar um conjunto, uma linha em que apareça a mensagem de caso este site estivesse, estiver no arquivo.pt, pode aparecer aqui uma mensagem a dizer visite uma versão arquivada desta página no nosso arquivo e este link vai direcionar para a página que está dentro do arquivo. Assim, caso estejam, caso haja pessoas a aceder a esta página de, de página não encontrada, ficam sempre uh, com capacidade de ir mais além, de, encont de encontrar a informação que precisam no vosso site. E por fim, também temos a uh, uma recomendação extra que é Arquivo Você Mesmo, que é sempre que vocês estão a andar pelo Arquivo.pt, a navegar pelo Arquivo.pt e ver que existem uh, falta de conteúdos, podem sempre aceder a opções e clicar em completar, completar a página. Ao clicar em completar a página, nós, o Arquivo.pt, tenta ir buscar a informa essa informação a outros arquivos da web ou à internet propriamente dita, e assim, essa, essa informação é depois entregada no arquivo.pt para que quando outra pessoa acede a essa página, já consiga ver as imagens, o texto, entre outros. Ou então, também podem usar o outro serviço arquivo.pt, que é arquivo now, em que vocês aqui no botão de menu na entrada no arquivo.pt podem clicar em gravar a página e depois podem colocar o vosso domínio e automaticamente, quando vocês estão a ver o website, está a ser guardado no arquivo.pt. Agora queria apenas aqui fazer um resumo das recomendações que foram aqui explicadas neste, neste webinar. E a primeira é, identifique corretamente a data de publicação. Ou seja, sempre, sempre colocar a data de quando foi publicado ou atualizado o um, um determinado conteúdo. Use corretamente o protocolo de exclusão de robôs para que o vosso robô seja acedido por qualquer, por qualquer robô. Use o endereço para cada conteúdo. Mantenha os endereços ao longo do tempo para que não haja perda de informação, como, como por exemplo, se vocês mudarem o vosso domínio, há certos links que já ficam quebrados. Utilize formatos adequados para a preservação. Ou seja, não utilizem conteúdos em flash. Publique os metadados para enriquecer os seus conteúdos. E por fim, preserve a informação. Agora queria só aqui mostrar uma ferramenta que pode ser bastante útil para o vosso website. Que é archiveready.com, Em que vocês podem colocar o vosso domínio. Neste exemplo eu coloquei o domínio dn.pt. E conseguem ver se o vosso website se está bem acessível, se, se tem muitos metadados, se não tem muitos metadados e se falta alguma coisa que vocês podem melhorar. Inclusive, também já diz se, se o protocolo de exclusão de robôs está bem definido ou não. Assim, queria aqui acabar aqui o, esta, esta apresentação, falando que a informação publicada online é valiosa, temos todos o dever de, de preservar e de manter vivo ao longo do tempo. Ou seja, preservar a memória digital é a responsabilidade de todos. E por fim, também queria aqui falar um bocadinho mais sobre o prémio do arquivo.pt, que podem usar estes conteúdos que eu expliquei aqui para melhorar o vosso website, como melhorar o vosso projeto para concorrerem ao arquivo.pt. E queria só deixar aqui alguns links em que vocês podem inscrever-se na nossa mailing list ou podem entrar em contato connosco se tiverem alguma dúvida. E termino a minha apresentação. Muito obrigado, Pedro Gomes, pela tua excelente apresentação, muito clara sobre as boas práticas ou sobre aspectos a ter em conta quando olhamos para a preservação do website. Abrimos agora um período de de conversa de perguntas e respostas, em que os participantes podem colocar as suas questões. Eu vou para isso parar a gravação para as pessoas poderem estar à vontade e não terem qualquer pudor em, em, em esclarecer alguma dúvida. Então, vamos aqui fazer aqui um exercício. Uh, vamos fazer aqui um exercício em que eu quero aceder à Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Basta a gente sabe que a Caldas da Rainha é um município e que muito provavelmente deve ter um seu website. Então vamos começar pelo motor de busca que é mais utilizado no mundo, que mais de 90% das pessoas no mundo utiliza o Google e vamos começar aqui Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Uh, é uma pesquisa perfeitamente normal e vamos começar aqui a ver quais é é são os resultados que nos deram. Deram aqui alguns resultados, contudo nenhum destes parece ser o próprio site, não sei se calhar fiz a pesquisa mal ou não, se calhar tenho que pôr só CM de Lisboa, de, de, das Caldas da Rainha, não, este conteúdo não está aqui presente. Nós não estamos a conseguir aceder através do Google. Logo, se não está no Google, não existe, correto? Mas não. Se eu agora colocar aqui o site das Caldas da Rainha, porque eu já sei qual é que é, que é CM Caldas da Rainha, este site existe. Contudo, vocês podem ver que eu não consegui, não está nos resultados do Google. Mas por que, por, qual é que é a razão por não estar nos resultados do Google? Porque este conteúdo, primeiro, uh, não está em, no, no protocolo de, de segurança HTTPS, que é agora o protocolo mais usado, que é quando vocês tentam aceder, é o HTTPS. que Agora todos os websites têm que ter o HTTPS e isso é uma das fontes de erro que fazem com que o, o vosso website esteja no, mais abaixo no ranking de pesquisa da Google. Outra coisa, outra, outro aspecto fundamental aqui no website é que podem ver que aqui o website está com um link bastante esquisito, com muita informação, aqui a dizer Oracle, que é aqui um, é, uma, é uma base de dados, bastante complexo, com uma, uma string enorme. Então vamos lá ver, vamos aqui o arquivo.pt. E vamos perceber se este website foi bem gravado ou não. Vamos perceber se aqui no, no arquivo onde PT foi. Em 2018. Não, em 2018 nós não conseguimos ir lá também. Vamos experimentar aqui 2017. Também não. Parece que nós tentamos seguir o website, mas não conseguimos gravá-lo. Muito provavelmente deve ser através desta tecnologia da Oracle. Pois aqui a Oracle diz-nos que nós temos que, que aceder com uma password para aceder a esta informação. Logo, o arquivo da web não consegue guardar a informação. Porque primeiro está, está atrás de um formulário. E depois é uma tecnologia que é a Oracle, que é a empresa que é a dona de, desta tecnologia, não é o próprio website que é dono. Logo. O arquivo PT não consegue guardar este website, que tem informação útil, que está a ser atualizada recentemente, como podem ver, dia 1 do, de abril, fizeram esta notícia. Logo, se o arquivo PT não consegue encontrar esta informação, se o Google não consegue encontrar o vosso website, vocês estão a perder utilizadores, estão a perder uh, pessoas que querem aceder à vossa informação. Vamos tentar perceber se existe mais algum, alguma coisa dentro deste website. Vamos aqui pesquisar aqui o, o protocolo de robôs. Nem, nem é possível aceder. Isto aqui era um, um dos exemplos que eu queria mostrar. Se, se agora podemos passar a, a vossas perguntas, já com este exemplo um bocadinho mais uh, live. Se calhar vocês conseguiram perceber melhor qual é que são os problemas que estão aqui inerentes uh, e que eu expliquei nesta apresentação. É o primeiro resultado. Aqui para este exemplo. E podemos ver que, primeiro, o, o resultado do Google aparece. Logo, já é um ponto positivo, porque assim sabem que os vossos utilizadores estão a encontrar o vosso website quando pesquisam pelo vosso, pelo vosso nome depois aqui acendo aqui ao website podemos ver que está aqui em HTTPS que é bastante bom Por caso não esteja em HTTPS às vezes aparece aquela mensagem de cuidado, este conteúdo pode, pode não ser seguro uh, e as pessoas alguns utilizadores são um bocadinho mais novatos e quando aparece essa mensagem clicam logo no X ok? e se tiverem o vosso protocolo ser o HTTPS nenhuma mensagem de meu Deus, quase vai acabar o mundo vai aparecer isso é mais um ponto positivo. Depois conseguimos ver que aqui os conteúdos estão todos acedidos por links, o que já é uma coisa boa. E parece que o site é um bocadinho mais estático, apesar de ter aqui algum dinamismo, o que é engraçado, mas não, não, não tem uma coisa que nós, que os arquivos da web também não gostam muito, que é o scroll infinito. O scroll infinito também é mau, quer para o arquivo da web, quer para o Google, porque obrigam um robô a estar a fazer scroll para baixo, como é o caso do público. Se forem ao público.pt, para vocês, aqui na página inicial, tem um conjunto de scroll, scroll, scroll, continua a fazer scroll a scroll, e os robôs, não, como têm muitos sites para ver, não, não vão estar a preocupar a fazer scroll infinito nós não temos recursos suficientes para estar a fazer scroll infinito logo isso também é um ponto positivo fica aqui só a informação útil atualmente e agora aqui falando aqui do protocolo de exclusão de robôs não sei se está presente neste website está o que é bastante aceitável este, este, este desallow do admin é, é correto porque aqui é para aceder ao, ao vosso domínio do, do WordPress. Isto está correto, não podem, não podem permitir. E o resto podem permitir. E tem aqui o site, o site mapa, que é o mapa do site. Para nós, para os robôs acederem e recolherem o vosso website completo. Pelo menos para, para mim, até agora, acho que será... Um, então, o site está bastante bem construído. Mas aqui a última, última tarefa que temos que fazer é Ir aqui ao arquivo.pt e a ver como é que ficou aqui bem preservado o site. Podemos clicar aqui, aqui no logotipo do arquivo, vir ao arquivo. E vamos aqui ao arquivo. Temos aqui várias versões, o que já dá para ver que vamos ter um histórico bastante bom do website. Pois, aqui <risos> este. Isto aqui. Ah, porque o nosso, o nosso robô deve ter feito pedidos bastante rápidos ao site e deve-nos ter bloqueado num certo período de tempo. Pronto, não é, não é problemático, às vezes acontece. Não é nada de problemático. Nós fazemos várias escolhas e às vezes podemos atingir um certo limite do site. E acho que é até bom vocês terem alguns, alguns limites para o robô uh, ficar um bocadinho parado. Uh, aqui as imagens ficaram um bocadinho... Uh, perdidas, mas podemos fazer aqui um completar página para ver se conseguimos recuperar algumas dessas imagens às vezes acontece o, o arquivo PT tem um, um limite de espaço que pode guardar nós também não podemos guardar PDFs enormes com 10 mil uh, megas cada um nós temos, nós temos que, que fazer limites o arquivo PT senão íamos ter muitas, muitas gigas, mas pronto, já conseguimos recuperar, fazendo este completar página, muitas das imagens conseguimos recuperar, eu acho que ficou, ficou bem. Claro que há sempre um, um conjunto de curadoria, que isto aqui é feito por um robô, não é feito por humanos, mas sempre com uma pequena curadoria vossa, o vosso site fica bem guardado. Se calhar agora posso, posso aqui ver aqui o próximo. Pois é, falaste num aspecto importante que é com um pouco de curadoria vossa, vossa ou seja, o, o arquivo guarda e cuida dos sites de todos, mas depois cada um cuida do seu. É, é a curadoria colaborativa em que a comunidade, neste caso as pessoas, os donos dos sites, as pessoas das organizações, são fundamentais para olharem e verem se o site está a ser gravado ou não, para guardar um bom histórico. Às vezes os, os sites também têm o seu histórico, o seu próprio histórico, isto é assim mesmo, completam-se as gravações do arquivo com as coisas que, que, que, que a própria organização vai guardando de si própria. Então, o que temos aqui? Uh, do é o Centro de Estatísticas e Aplicações. Bem. Como podem ver, aqui já aparece aqui em primeiro lugar, o que é logo bastante bom. Uma das coisas que eu recomendava aqui no, no, no primeiro seria como aqui é um .org uh, se não tiver no arquivo colocar no arquivo, porque normalmente nós encontrar dominios.org para nós é um bocadinho difícil, mas provavelmente já deve estar dentro do arquivo também. Vamos aqui ver. Sim, por isso se está dentro do arquivo já está nas nossas, nos, nos nossos endereços de de entrada no nosso software, logo acho que não vai, não vai ter nenhuma preocupação e vai sempre ser recolhido nas próximas vezes. Uh, aqui no Google parece que está tudo a correr bem, ele conhece o vosso site e dá um, um ranking superior, logo as pessoas vão encontrar o vosso website. Uma das coisas que eu vejo e que eu recomendaria é aqui o protocolo, aqui está HTTP, como podem ver aqui, e nós recomendamos o HTTPS que é o protocolo com, com segurança. Não é algo extremamente urgente que vocês não... Quando eu digo aqui de segurança, é a segurança para o utilizador, não é a segurança de vocês, vocês serem atacados. Não, é só para o utilizador não aparecer esta parte não seguro. É só isso. Não, não, não, vocês não vão ser atacados só por não terem este protocolo. Mas é recomendado terem este protocolo de HTTPS. Depois aqui temos aqui... Uh, os conteúdos estão bem. É um site simples. Aqui fica este, este dinamismo, uh, é provavelmente normal. Acho que isto, isto aqui, isto será, aqui bem será bem preservado. É é um conjunto de imagens. E vamos aqui só ver aqui a parte do robô: robots.txt. E sim, é exatamente igual. Está completamente bem. Por isso, acho que também é só aquele senão do HTTP HTTPS. Mas também parece que vai ser bem preservado. Vamos aqui ver aqui como é que ficou aqui a nossa recolha de fevereiro. Sim, ficou completo. Vou aqui passar aqui. Sim, ficou tudo completo. Por isso acho que também é só mesmo aquele senãozinho é para ter o 10. 0 a 10. Era ali ser aqui o protocolo HTTPS, na minha opinião. Obrigado Pedro, olha encontrei aqui um uh, que também quero partilhar, vou mostrar que é um caso interessante, uh, Pedro vou partilhar o meu, é este aqui, que é do Soriano Oriental. Eu estive a ver a lista dos jornais centenários e só vi alguns, a ver se eu tinha exemplos. Já obtive este, que é em 2023. Fomos lá, o arquivo tentou gravar e obteve esta camada de proteção, que é um serviço, acho que é o Cloudflare, que, é, que fica ali no meio. Em vez de eu fazer diretamente o pedido ao servidor do site, pelo menos assim que eu entendo, vou através do Cloudflare e então o Cloudflare ver se o pedido é é bom ou não. E ele achou que o pedido que o arquivo estava a fazer para aceder ao site era estranho e não permitiu. que dizes a isto, Pedro? Sim, cada vez mais os, os sites estão a, a ficar atrás de plataformas como esta, que para nós pode ser complicado, mas acho que para já a, a, esta, esta, esta, a resposta vai ser um bocadinho um incompleta, que vai ser Uh, para já vai ser difícil recolher o vosso website, mas no futuro também o nosso sistema de software vai continuar a crescer e a melhorar e provavelmente vamos conseguir preservar esta informação. Mas aquele é, é aquele senão de se calhar vamos conseguir daqui a algum dia, mas para já é difícil para nós conseguirmos preservar conteúdos dentro. Isto aqui é como se fosse uma. Não sei como é que se diz este nome mas em português. <risos> um payol. Como é que se diz este nome payol em português? É uma camada paga. Uma camada, é como se fosse uma camada paga, em que não é paga para ninguém, mas para os, robôs, para os robôs ficamos ali bloqueados. E só com robôs mais sofisticados que nós temos. Também posso explicar esta, esta parte. O arquivo PT tem três robôs, mas eu vou explicar dois principais. Um robô, que é um robô em que é de larga escala, em que nós damos um conjunto de endereços e ele percorre a internet toda. Contudo, como ele é tão abrangente, ele é menos eficaz a recolher imagens, a recolher fecheiros de, de HTML. Mas ele é muito mais abrangente e, e percorre a internet quase toda. E depois temos um software que é mais de alta qualidade, mas que demora mais tempo e esse é que se calhar vamos conseguir recolher este website, porque vai demorar mais tempo a nós recolhermos um site como o Aceriano Oriental. Sim, vai, vai mais devagar, não é? Em vez de fazer pedidos assim à bruta, eh, imita um, uma pessoa humana a navegar na internet e o Cloudflare, este serviço, não se apercebe que está a ser acedido eh, por um, de forma automática, não é? Sim. Mas demora é, muito é. mais tempo esse, esse robô, é, tem muito mais carga de tempo e consome muito mais recursos e, e as coisas que ele guarda são muito mais pesadas. Por isso, se nós quisermos fazer uma coisa para a internet inteira, nós não conseguimos usar esse software, porque íamos acabar com com, muitos, com muito espaço. É por isso que usamos um para a internet toda, para recolher o máximo que conseguirmos no menor tempo possível e depois usamos um com melhor, com, maior, com maior qualidade e melhor qualidade, para sites específicos do domínio.pt e que as pessoas sugerem. Obrigado, Pedro. Eu aqui, coloquei, aqui, se formos aqui aos detalhes técnicos, isto aqui é, é, é já um, uma pequena introdução ao, ao módulo a seguir, em que isto aqui são os nossos dados da nossa API, mas aqui eu posso ver mais ou menos qual é que é aqui a coleção. E o QFPT tem, tem três grandes coleções, que é as AWPs, que é uma recolha mais geral pela internet, que é um bocadinho menos cuidada, e temos uh, as FAWPs, que são as nossas recolhas frequentes, em que vamos uh, frequentemente, todos os dias, recolher os websites. E esta, e esse sistema, usa, às vezes, usa um sistema de melhor qualidade, que faz com que nós conseguimos recolher as imagens neste caso. Uhum. Antes.